tá tudo bem com vocês Miguel Alves aqui seja bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedor Visual digital galera fica comigo seja seguido até o final porque eu garanto a você que você vai tirar todas as suas dúvidas agora a partir desse momento tá bom muita gente tá fazendo essas buscas tá na internet e como excluir o conta do gerenciador de negócio do Facebook tá bom e para ressaltar ok essa é a nossa thumb do vídeo, tá bom? Mas o nosso principal foco e objetivo é que dentro, tá, da nossa empresa, OK? É aqui é onde a gente vamos é pegar todo o passo a passo tá? para você entender e aplicar, né? Para quem quer excluir ok? Então, esse esse vídeo é para te dar essa informação tá esse conteúdo é para te acrescentar esse conhecimento e se você quiser aplicar você pode tá aplicando, você pode estar tá fazendo aqui executando o que eu vou te passar aqui agora tá bom nesse conteúdo se você já gostou da ideia desse vídeo já sempre o dedo aqui embaixo tá deixa seu comentário dê o seu like não se esqueça de poder se inscrever no meu canal tá pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto para você aqui diário ok e aposto que você se inscrever no meu canal cara ativo o sininho para receber sempre as notificações tá bom do youtube Aqui é quando lançar um vídeo para você, beleza? Então vamos para o nosso conteúdo que é a parte que eu gosto de entregar para você na prática. Beleza, embora. Então, galera, é o seguinte: estamos aqui dentro, né? Da nossa empresa. Você pode olhar aqui, já pode perceber, já notar isso, tá? Não tem como eu ficar explicando muita coisa. Tá aqui no canto aqui esquerdo, aqui você vai rolar aqui, tá? A barrinha, beleza? E aqui ó, você vai encontrar o nome aqui, informações da empresa. Clica, beleza? Aqui vamos colocar para cá ó. E aqui, né, agora nessa parte que é bem simples, tá bom? Você tem que toda, todas as informações aqui, mas aqui em cima, na parte que temos aqui ó, é excluir empresa permanentemente. Beleza, você vai clicar também nele, ok? Não é com nós aqui, tá? A, ele, o, o, ainda não é permitido, ok? Por vários fatores, tá? Se você não conseguir, eu vou te mostrar aqui qual o real motivo, tá? Então, não vai conseguir estar tá excluindo aqui, né? a tua conta então é se você tiver tudo já conforme como o próprio facebook ele pede então você vai ser ó, só só seguir esse espaço tá? você vai só confirmar se vai marcar só um, uma opção que vai aparecer para você em seguida ok e você vai só confirmar confirmando você já vai estar tá, é já programar para uma exclusão tá em 24 horas aí no máximo beleza e eu vou mostrar para você que quando é você for tentar excluir Ok, ele vai aparecer para você aqui algumas opções. Eu já cliquei aqui, já isso tá para mim te mostrar. Ok, eu já falo aqui para você, após excluir o seu gerenciador de negócios, essa ação não poderá ser revertida. Essa empresa não está qualificada para exclusão. Saiba mais sobre o porquê e como corrigir isso. Beleza, então vou clicar para você aqui que já deixa para você bem, já tudo bem alinhado. Tá para facilitar mais para mim e também te ajudar. Beleza, então você vai clicar nesse botãozinho aqui. Tá, se você tá com algum problema sem semelhante é esse aqui, você vai clicar aqui em saber mais. Beleza, vamos clicar aqui ó. Isso mais para você ver, tá? Então você vai poder ler também aqui. Tá, que aqui fala aqui o porquê tá. Eu, o motivo que você é, não tá aí conseguindo. Beleza, a, a exclusão da, da conta. Beleza, então você vai seguir esse espaço aqui. Você vai ler isso aqui. Beleza, e qualquer dúvida surgindo, qualquer dúvida, você pode estar clicando. Tá, é um desses links que tá aqui. Beleza, e para deixar bem claro que vou deixar para você também esse link para te ajudar, porque okay? você vai entender que eu entendo porque você não consegue excluir seu gerenciador de negócios e resolver o problema. Tá, então eu vou deixar esse link aqui abaixo para você também para te ajudar. Para você ler, então aqui por vários, por vários fatores você não vai conseguir. Tá, se você tiver é, a, tua, a tua página criada e vinculada a essa conta, você não vai conseguir. Ok, se tiver pessoas vinculadas, se tiver conta do Instagram vinculadas, beleza. E assim tem vários fatores que você deve estar observando para que você possa estar tá excluindo tá, o seu gerenciador. Muita gente não está conseguindo, então, se você seguir esse, esse processo aqui, esse passo a passo, você vai conseguir excluir de uma vez por todas. Tá bom. Se você ver todo esse passo a passo, ok, e poder aplicar isso aqui, você vai conseguir sim, de fato, tá excluindo tá, o seu gerenciador de negócios no Facebook. Beleza? Você vai conseguir estar tá excluindo isso aqui de forma bem é, profissional bem alinhada, de acordo, né? Que é realmente o Facebook ele informa aqui para você. Tá bom, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso conteúdo. Bem rápido, bem simples, bem direto ao ponto, tá? Sem muita enrolação, beleza? Gostou desse vídeo aqui? Desce aí embaixo aqui, deixa o seu comentário, tá bom? Se tiver sugestões de vídeos, também deixa aqui embaixo, porque esse vídeo é para te agregar. Foi feito de muito, de muito, de muito coração. e Foi feito de muito amor de coração para você, beleza? Um forte abraço e fica com Deus. Até o próximo vídeo.